Prémio da categoria Serviço Digital vai para Arquivo.pt A mensagem Page Not Found não tem de ser o fim da linha antes de desistir tenta a sua sorte no portal arquivo.pt, que na verdade preserva milhões de ficheiros recolhidos da web desde os seus primórdios. Estamos a falar de situações icónicas e marcantes como o Expo 98, as eleições Presidenciais de 1996, ou a primeira página da web portuguesa, só para citar alguns exemplos. Outros momentos históricos, como conquistas desportivas, também podem ser guardados nesta Memória da NET, atualizada periodicamente e para a qual todos nós podemos contribuir fazendo sugestões de páginas que merecem a imortalidade. E ao palco, o grande vencedor, chamo Daniel Gomes, gestor do arquivo.pico. Então, obrigado. Um, gostaria de agradecer este prémio em nome da, da FCT. Gostaria de partilhar-lo com todos os meus colegas, porque isto daqui vai toda a dar uma trabalhada desgraçada. Um, em particular, a minha equipa atual do equipo do PT e todas as equipas anteriores. Um, este prémio é muito especial por três razões. A primeira foi porque a Exame Informática foi a primeira entrevista de informática que eu li na minha vida. E já agora podem também ir ao Arquivo.pt e ver como é que era é o começo da Exame Informática. A segunda é porque foi a primeira vez que eu recebi um prémio sem concorrer, Me juro. Pensava que era spam que eu E a terceira razão é porque o Arquivo.pt celebrou este mês 15 anos. E esta foi uma excelente perda de aniversário. Muito obrigado.